Nós vamos falar um pouquinho de bem-estar, de moda e como conciliar isso tudo nesse mundo de hoje e servindo a Deus e o que a Bíblia também nos diz sobre isso. Então, muito bem-vindas. Esse programa hoje é voltado especialmente para você, mulher. Bem-vinda. Obrigada. Jane, Sara. Posso chamar a Pretinha? Posso. Pode. Praontade. Ana Lídia. É. A Ana Lídia, vocês já viram por aqui, que a Ana Lídia canta, louva, uhum. e a gente fala muito de moda, né, Ana Lídia? É. A Pretinha, primeira vez. É, primeira vez. Mas fica nos bastidores, ajuda a é. gente. É verdade. É bom. E a Joel Amaral. E eu. A Joel, a primeira vez na ADEC TV. Primeira vez. É um prazer estar Amém. aqui, né? Amém. Poder compartilhar as experiências, e eu sei que vai ser uma benção, né? Amém e uhum. todas elas pessoal congrega aqui no, na Assembleia de Deus congrega no Tempo Central vamos começar a falar Sim. vamos Sim. nesse mês vamos. <risos> Tudo bem, todo dia são os nossos dias todo tem que dia. ser o ano todo tem que ser gratos e comemorado Sim. mas né março há as comemorações especial há o Dia Internacional da Mulher e vamos começar com bem estar né o que é bem estar para vocês o que é uma mulher ter o bem-estar para mim eu acredito que vocês também vão concordar é uma mulher realizada em Cristo né isso é, é bem-estar né uma mulher que ela almeja ela tem sonhos mas ela depende da presença de Deus né para ela estar bem então isso é uma mulher né? é um bem-estar da mulher claro que muitas coisas vão né incluir nisso aí são detalhes né? que mulheres são detalhistas, então isso é um bem-estar. Um bem-estar, bem eu acho que a gente tem que estar, tá, é, em primeiro lugar, bem, né? com o Senhor, e depois as outras coisas serão acrescentadas. Né? Uhum. Esse é bem-estar gente... da mulher, aí, é onde a mulher é, vem se realizar, né? então esse é o bem-estar que eu penso. E você, Ana? Eu concordo com Ana ela. Ana, você é mexe. Eu concordo com ela. Bem-estar para mim é estar bem com o Senhor. Estar bem. -estar bem -estar. É a soma é. de tudo, né? É. Com, com isso, isso é. o, o resto, Pode né? Ser é, né é, vai sendo né, acrescentado. É verdade. é verdade. Porque nós, mulheres assim, cristãs, é, o nosso bem-estar, ele vem, em primeiro lugar, do Senhor, né? Porque nós cristãos, assim, a gente pensa assim, é, não é verdade? Essa é a nossa convicção. É, essa é a nossa convicção, a nossa certeza. Qual que é o nosso bem-estar? É esse. Né? Estar servindo ao Senhor, ter um coração puro, né? humildade. Então, assim, eu acho que engloba tanta coisa nesse bem-estar. Né? É, é, é, é, é caminhando no aperfeiçoamento melhorando a cada dia, cada dia. porque a gente tem falhas Ai, erros, deslizes e muitas, deslizes muitas. E muitas. <risos> e, e, mas quando eu falo assim vamos falar agora do bem estar físico, emocional do espiritual ele é em primeiro lugar sim é. mas se o físico bem estar físico, emocional ele não está bem, o espiritual também a tendência uhum. é não estar principalmente não exatamente. Vocês concordam? Com certeza. Sim. que a gente tem que estar com bem-estar, com o nosso próprio corpo, Exatamente. com a nossa saúde, Exatamente. com a nossa é. mente. Se a gente se deixar levar, vamos dizer assim, pelo nosso emocional físico, físico né, é. e ele ficar em decadência, é. né, automaticamente a gente vai perdendo aquele equilíbrio, assim, naquela dependência do Espírito Santo, que é o que a gente precisa, que é ele que nos faz né, estar bem fisicamente Sim. também, é. né. Então é uma soma isso, né? É uma soma, é uma espiritual, soma. sentimental, emocional. Porque o espiritual, né, na dependência do Espírito Santo, é o nosso remédio para fazer bem o nosso físico também. Com certeza. Né? Porque ele atua dentro de nós, na nossa mente, né, no nosso coração, então ele vai entender. Para que tudo aconteça, né, da melhor forma, né, do melhor. Na Lídia, então o Espírito Santo habita em nós se eu sou o templo de um Deus, o meu corpo, a minha alimentação, eu tenho que ter cuidado tudo, com esse tempo. Tudo, eu tenho que me alimentar bem. Eu tenho que fazer um exercício né? físico. Eu preciso ir ao médico. Tiver, não preciso cuidar. Sim, muito. Vocês concordam? Concordo. Eu concordo. Muito. É, a Bíblia nos diz que glorificar e pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Ele. No vosso corpo? e no vosso espírito, espírito, né? Então, assim, é bíblico, né? O Senhor, nós somos assim templos do Espírito Santo, imagem e semelhança do Morada. Senhor, né? Então, nós temos que cuidar do nosso corpo, sim. Porque é um dever nosso fazer isso, porque o Senhor, ele nos fez imagem, semelhança dele não é verdade? Foi muito zeloso muito zeloso, isso. nossa, é. nós somos muito preciosas, gente, cada órgão né, que o senhor cada detalhe é, é muito é detalhe muito que é o cuidado. senhor né, fez no corpo, então assim, nós temos que, que cuidar sim, é, é fazer uma atividade física é procurar me alimentar bem é procurar dormir se alimentar bem, bem. dormir, dormir bem. bem cuidar do emocional né? então eu acho que é um conjunto isso é um, é um conjunto. Não é porque eu sigo uma religião, eu sigo hum. uma doutrina, eu tenho que me descuidar. De de isso é proibido, isso, é, isso né, que é proibido, isso é bíblico, assim, é bíblico esse cuidado. É bíblico o cuidado né, do nosso corpo, é bíblico. Deus se agrada. Deus né? se agrada. Deus se agrada. Não, então que nós temos que cuidar do templo dele. É. Né? Nós somos morada dele. Então, se a gente não cuidar, é. não faz sentido. A gente está deixando de lado aquilo que Deus nos deu. É. E é tão importante a gente é, ter esse entendimento que, né, que somos, assim, templo, o corpo da gente é templo do Espírito Santo. né? Somos imagens e semelhança do hum. Senhor. É tão importante a gente, assim... Entender isso, Exatamente. né? É verdade? Exatamente. Vira uma chave, né? É, a gente é, entende uma chave. Isso. E assim, é, é o que a gente estava comentando aqui antes, né? De começar o programa. É, não precisa de ninguém falar com a gente, sabe? Exatamente. A gente, assim, veste uma roupa e vai pra frente do espelho. Exato. Quem é que incomoda a gente? O Espírito, o Espírito Santo. Santo. Aquela vozinha, né? Que, é. fica lá no fundo é. que é coisa da sua cabeça. É. Mas vocês já repararam que muitas enfermidades, muitas doenças, muitos desgostos nós mesmos atraímos Sim. quando a gente não cuida? Não cuida. Exato. Quando o não corpo, cuida. O corpo recebe aquela carga, né? Parece que é tipo isso, ah. né? Se você não faz uma atividade física e quer comer uhum. tudo, o que, é que vai acontecer? O corpo vai pisar. Não vai pisar. <risos> você não vai agradar do que você vai ver no espelho. Por quê? porque assim. É. Por porque nós estamos não tá cuidando. Não tá cuidando. Muita coisa a gente atribui a outras, até o inimigo, né, o nosso é. adversário. É. Não é. É uma falta de zelo é. nosso. É. Muitas vezes. É brecha, Eu acredito que é a maioria. É uma brecha que está sendo né, dada uhum. para poder é. chegar nesses pontos aí que vai interferir. É. Né? e vai interferir. É verdade. E é tão gostoso quando a gente, assim, cuida né? igual é você eu bem. sei que você faz atividade física é tão gostoso quando a gente cuida que o corpo mesmo ele reage uma outra forma é. Reage. É muito... não é é aquele bem estar que a gente tem a gente né sente uma alegria um vigor sim, uma alegria já... é verdade. muito gostoso Isso é hormonal né gente é. É. o nosso corpo Mexe, funciona assim é. exatamente e não adianta se você não tem o bem estar no seu próprio corpo o seu emocional bifa tudo e a seu é espiritual, tudo a fé. É. é um conjunto, Um o né? outro, né? É um conjunto. Ele precisa trabalhar em harmonia. É. Né? é isso mesmo. Nós somos complexos. É um complementa <risos> o outro, né? Um vai complementando o outro. Mulheres. E, mulheres. e agora, quando a gente fala para mulheres, eu sei que tem vários tipos de mulheres, de várias denominações que nos, nos ouvem. É. Mas quando a gente chega nas na Assembleianas, a gente... Vamos falar um pouquinho de moda. Aí já é com quando, é é <risos> quando a gente fala de elegância, muita gente acha que está só envolvido com a roupa. Uhum. Com o estilo de roupa que você está vestido. Mas a gente sabe que a elegância elegância começa no caráter, Sim. na boa educação. Na mobilidade, aí está a verdadeira elegância. A roupa, o estilo é o complemento. É o um complemento. Mas eu quero focar nesse complemento, que a gente falou muito da espiritualidade, de estar em Cristo, de ser uma mulher cristã. Mas e o complemento? Como eu posso agradar os olhos do Senhor e estar na moda ao mesmo tempo? Uhum. Estar também assim, me sentindo bem com o que eu estou vestindo? eu vou pegar o um exemplo da Tia Pretinha que ela falou né sobre ir no espelho e olhar porque eu faço muito isso porque há muitas das vezes nós achamos que nós não precisamos perguntar para Deus né tá bom vestir tá bom mas nós precisamos sim porque nós nós encontramos com, com pessoas pessoas olham pra gente somos espelhos nós somos espelhos em alguma em alguma área então ir no, na frente do espelho e falar tenho essa roupa mesmo? Tem dias que eu olho e falo, hum, hum, já sei que não é. Então isso também é uma elegância, você entender em Deus, falar, tá bom, eu vou, hum, essa roupa não, Deus, essa roupa eu não vou usar mais, porque não te agrada. Deus porque... é tão perfeito para saber o que é elegante, né? <risos> é. até isso Ele nos ajuda. É. Muito, né? E a moda, assim, tem, não tem um padrão certo, né? mas nós temos que saber medir né? qual roupa que fica boa para usar na igreja né o que o que vai fazer os olhos do meu irmão pecar nós temos que nós temos que ter muito cuidado em relação a isso na, na no meu trabalho com a moda muitas coisas vêm né a gente estava conversando muitas coisas vêm muitas é, ofertas, ofertas ah, de, uma, a roupas assim, mesmo é porque tá... a, a moda ela muda né todo é, eu tô, tempo rápido, todo rápido tempo. demais por tem as coleções é, né por é isso que tem as coleções eu não, eu não sigo uma regra. Eu olho e falo, essa roupa eu posso usar e eu vou usar. Essa eu posso usar, essa eu me sinto bem. bem. É muito importante você. Eu também você... me sinto bonita com Porque automaticamente, quando, o, quando você olha no espelho, o Espírito Santo fala com você... Que não é essa roupa, você mesmo já não está se sentindo bem com essa roupa. Alguma é. coisa na roupa já está te incomodando. Então, quando você olha para o espelho e fala, é essa? É porque é. Já já tá, você está se sentindo bem. É, e tem é. que a gente vai vestir, que a gente olha no espelho e fala, nossa, tô linda! Tô linda. Arrasei, <risos> arrasei, <risos> arrasei. <risos> É verdade, é, verdade. Assim, assim, né? Né? é assim também como tem aquela que o Espírito Santo de é Deus exatamente. incomoda e você fica triste e fala, não, tem alguma coisa é errada. Verdade. É interessante ah, é. que a gente está falando triste. sobre isso, né, de olhar no espelho e o Espírito Santo falar. E é incrível que a gente não está todo dia juntas, mas o Espírito Santo está todo dia. né? É, todo dia. E assim, e me parece que vocês também tiveram a mesma experiência que eu também já tive. E até que eu pensei, isso é coisa minha. É da minha cabeça. Não, isso é da minha cabeça. É, é Não, o Espírito Santo falando dessa maneira... Fala, né? e ele, ele fala, né? Ele fala com o amor, Fala, né? com o fala. Amor, e se precisa precisar confirmar do... que é Ele, Ele ainda te confirma que é. Mas sabe como que nós somos espelhos? Nem só espelhos somos observados. É, eu vou contar uma experiência minha. Eu estava na rua. Eu estava com uma peça de baixo, larga, larguinha, e uma blusa mais justa no cos. Certo. No cos. Eu nunca fui de usar a barriga de fora, muito, Em, né, em qualquer tempo da minha vida, nunca fui de usar, <risos> não era um hábito meu. Uhum. Alguém deve ter me visto, como era no cos, uhum. ou às vezes eu levantei é, e apareceu é um pedacinho, né? Uhum. Aí falou com outra pessoa, oh, mas aquela sua amiga não é lá da sua igreja? Ela usa barriga de fora? Uhum. Aí, ela, aí a minha amiga falou assim, não. Antes de ser lá da igreja já não usava e eu duvido que ela uhum. estava com a barriga de fora. Ela devia estar com alguma blusa no é, costo. Aconteceu algum episódio. Às vezes até, né? eu, é com Sem a bolsa, querer. mexeu. É. Você deve ter visto um dedo, nem a barriga, <risos> né? Porque geralmente a peça mais larga, eu gosto de peças mais largas, mais altas. Então uhum. elas estão sempre é. para cima uhum. do meu umbigo. Uhum. Então, é o cuidado que a gente é tem que ter, tá vendo? A interpretação, o aumento. É. É. Então, como a gente estava conversando de ser, assim, espelho, né? É, nós somos espelhos em, em todo momento, uhum. né? Aonde a gente vai, a gente é espelho. Então, assim, o, o bem vestir, a gente estava comentando, de saber vestir, e, e tudo é preocupar primeiramente com o Espírito Santo mesmo, né? Sim. Não ser vulgar e não ser escândalo para as outras é. pessoas, né? Eu lembro que meu sogro uma vez é, falou comigo em questão de vestimenta e ele falou, me explicou muito, sabe, sobre o, o não fazer o outro pecar, minha filha. Ele falou comigo, não é proibir você de vestir isso, vestir aquilo ou aquilo outro, é você Vestir uma roupa, se sentir bem, o Espírito Santo de Deus não te incomodar e você não fazer o outro pecar. É. E as roupas hoje em dia estão muito, a moda está muito assim, diversificada, é. né? É. é muito linda, Sim. é um vestido mídia, um longo, de tudo, um curto, né? né? É. Então assim, a gente se veste muito bem, tem muitos jeitos de a gente vestir bem. É e não ser vulgar. Evitar né? os exageros. É, eu penso assim, uma roupa justa, ela se torna vulgar, sim. Independente do comprimento. É, independente do comprimento, ela e se torna. Muita gente Mas acha que é comprido, porque ela desenha o seu corpo todo. todo. Então... De, em todos os ângulos. Em né? todos os ângulos. Então Mas você está fazendo nós, outro pecado. Então nós vamos parar aí <risos> e vamos voltar nesse assunto, porque há uma solução para isso. É, ah, é. ah amém. <risos> Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga.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 As pessoas acham que o justo vulgar é só o curto, e não é não. assim. Não é. Não é, né menina? Vocês não. concordam comigo? É, com certeza. Com, toda com certeza. certeza. Que o, o, o, o mídia ou o cumprido justo também pode é, se tornar sim. Exatamente. vulgar. Exatamente. É porque desenha o corpo todo da mulher, né? Todo. Desenha todo e é complicado. Leva ao pecado, leva ao mesmo, pecado. mesmo. O leva problema não é a peça, dele. gente. O problema é você levar o outro a pecado. É. Né? É. Annelise, mas há uma solução? Ah, uma solução. O <risos> que nós podemos fazer, né? Sim. Quando nós usamos uma peça muito justa, seja ela um vestido tubinho, né? Como a gente falou, nós é. podemos colocar uma terceira peça, uma segunda peça, né? Dependendo do é vestido, vestido. É, ou uma, ou algum, alguma peça que seja, que tampe, né? Até essa área, assim, né? Pra não deixar o seu corpo muito evidente, porque nós não queremos isso, com né? Com certeza. O Espírito nós... Santo de Deus... menos ainda. <risos> ainda. Então você pode usar um colete. Um, um colete. É, é, um blazer. Porque hoje em dia o blazer tá sendo muito usado, então assim... É, é... Fica tão elegante. E fica é tão muito bem, elegante. Né? É igual ela aqui, ó. Ela tá com o um vestido. Ele é longo. Ele é largo. Mas ela é colocou, certo, ó. Um colete. Por mais que o vestido não mostre nada do, do, do, do corpo dela. Mas é um, assim. Isso é um acaba complemento. É um me garantindo ainda mais. É verdade. Olha, para todos né? os, os é, fiquei... coletes, blazers, há para todos os bolsos, né? Todos, todos, todos, todos. Tem. Não, não, não tem essa desculpa, né? Ter, dizer não assim, é, não tem. tem. Hoje a moda assim, ela ela, ela tá pra todos os bolsos, né, tá mais acessível, não é, Joel? É. Não, mas já é mexeu bom. com moda também, já, né, Joel? Já, você já. gosta? Se a pessoa falar assim, vamos dizer, as mulheres falar assim, ah, eu não consigo me vestir é, assim, né, gostaria, porque as coisas são caras demais, gente, tem, tem como você, né, andar Se bem vestida, bem. Bem. e assim, com preço acessível. Hoje nós já nós temos beijo. muitos meios, tem, né, tem, nós temos bazar, bem. nós temos é. brechó. E eu falo por mim. Eu gosto muito. De Estou incluída de nesse negócio. Nossa, eu tá gosto bom. muito. A gente, e pra gente, pra gente acha muito. A gente encontra boa. umas pérolas encontra. que você pode jogar é, com é. o que você já tem e. E pode reformar, às vezes você Ponte. gosta do tecido, gostou do... Sim, né Você pode reformar. Exatamente. As Hoje pessoas tem às vezes têm preconceito com tem a, preconceito. a reforma. É. Não verdade. tenham, gente. <risos> tem peças que tem que ser reformadas. Sim. É, verdade. é verdade. É verdade. É muito é importante isso. E todo mundo conhece uma boa costureira, não é? É. com certeza hein? É, gente assim dá um jeitinho em casa também dá ah, é, como é. eu mesma <risos> coisa eu né? mesmo assim sabe uns dois dedos de cada lado dá certinho sabe sempre na mão mesmo na mão mesmo mas você sempre é. mexeu com... Você gosta de moda, né, eu Joelma? Você já posso. trabalhou nessa área? Já, eu gosto bastante, assim, é, né? É, é. Alguém aqui já teve a oportunidade de estar... De é. vestir roupas, é. né, da Joelma, é, verdade. É, a gente brigava a Deus, né? com ela, Joelma, traz roupa de crente. <risos> eu tinha que alcançar, assim, a todas as coisas. Não era, Joelma. E, assim, passei uma experiência, né, a respeito disso aí, bem complicada. Eu estava até conversando com ela, uhum. na né? A Conta respeito de nós. quando é, vem a coleção, né? Como foi falado aqui, que a estação passa tão rápido assim. Antes era verão e o inverno. Hoje não. Hoje já tem o pré-verão, pré-inverno. Alto-verão, pré, pré verão, pré inverno ah, alto verão verão, é alto verão verão sabe? E quando, por exemplo, chegava um representante já com os looks assim para ser escolhido, eu observava muito as estampas. Sabe, quando ele mostrava essa peça aqui, é a peça que está mais sendo vendida, e de repente, assim eu falava, eu orava a Deus antes que ele chegasse ali para poder me mostrar. Quando ele mostrava diretamente, os meus olhos batiam naquela estampa, eu já via algo assim subliminar. E aí eu falava, não, essa eu não quero. E ele colocava e falava, mas por quê? Pensa mais lindo, todos. Todo mundo quer. E não, eu não. falava, não tem os detalhes aí que não dá. Eu não posso nem, nem colocar para ser vendido. É amar tanto o próximo, que Com até certeza. esse detalhe a gente é... cuida das pessoas. É porque o que não serve para mim, isso eu não, não posso, por... né não, não pode servir para o outro. Exatamente. É verdade. Exatamente. E é muito Mas ouve. tem estampas que eu não uso. Eu não vou falar, mas quem me atende nas lojas que eu vou, já sabe. Já sabe. Não uso. Tá Você conhece o seu estilo. Meu estilo, meu gosto. Estilo, né? meu gosto. É, é, não é. é por religiosidade não, mas me, me incomoda. Né? Nós não. temos isso, né? É, não, é não, tem não, não é tudo né, sobre a religião. Tem coisas, peças que eu não gosto. Assim, Sim, gente, eu penso que, eu que realmente mostro. é, é o, o temor que nós é. temos é o, é o temor que nós temos não somos nós é, uhum. verdade. é o Espírito Santo de Deus que incomoda a gente a quando, gente vive para ele e né? quando a gente é. aceita a ouvir e querer que Deus nos ensine aí é a oportunidade é ainda é. maior é ainda maior porque a gente precisa aceitar porque a gente sabe que constantemente Deus quer falar com a gente é. É. com certeza o tempo todo mas se a gente fechar o coração a gente não consegue o que você entendeu né por isso é. que você não aceitava as peças você entendeu que Deus estava falando isso. com você então Exatamente. se Deus falou tá falado acabou, acabou. não vou não Essa vou volta. voltar atrás é. porque você entendeu você já né? Analídia que, mas por... eu tenho que evitar os em todos os sentidos né todos os sentidos é não estou falando só do que se torna vulgar mas eu também não posso parecer uma alegoria pela rua fora é verdade nós é verdade. temos muito isso né muito <risos> é hum. nós temos que pensar né assim, as combinações, é muito importante. Hoje em dia nós temos tantos meios de aprender sobre isso, eu mesmo pesquiso muito, pesquiso muito, questão de estampa, o que combina com, com o quê, com cor, o que cor, eu cor, gosto, com cor, cor com cor, que é a questão tá da, da, da análise também, né? Que é, muito importante, eu, é, é muito importante as pessoas olharem isso, a questão da análise, de ver a cor que fica boa para você. Eu já estou dentro também. É muito dela, né? Como é, é se chama? análise de coloração pessoal. Coloração pessoal. pessoal. Eu isso. posso usar todas essas boas informações ao meu favor. Sim. ao meu estilo. Aquilo que eu quero é. Tudo. passar. é verdade. Tudo é verdade. Complementa. Então, você tem que, que analisar. Tem estampa que não combina você usar. Existem estampas que você usa aqui na parte de baixo, mas a parte de cima, se você não usar, favorece, não favorece, é. não, não adianta. Então, e pode tudo, Pede ajuda, porque sempre tem uma mulher tem. que a gente inspira, a gente, não é errado a tem. inspiração. É. Claro. Não tem, não. todo é, mundo verdade. tem. Com Por mais que, que é. você entenda de moda, que você goste uhum. de moda, você pode olhar essas grandes pessoas que entendem de moda. Sim. Sempre tem alguém sim. que elas se inspiraram, uhum. que se inspiram até hoje. Eu mesmo, eu... Ah, eu sempre falo com a tia Pratina, Sempre que eu vejo, nossa, tia, que é. tiga, linda. E eu me inspiro muito. Eu olho as, as mulheres aqui da igreja. É. Eu olho e falo, Elas nossa, são tão elegantes, né? Muito. As mulheres aqui das igreja. É, eu olho e falo, são, muitas são, coisas nossa. que eu aprendi, que eu peguei pra mim, foi. porque foi aqui da, da igreja mesmo. que eu é. olho é. as mulheres e falo, nossa... Elas são muito fofinhas, <risos> se vestem muito bem. Ah, tem uma, gente, que eu amo. Eu vou falar. Isabel é. é Peixe. Ah, é, é verdade. Gente, você sei. conhece ela, Joel? Não, não. não. Ah, nós vamos te apresentar. É. Ela é muito Ela fofinha, minha tá filha. anda aqui, ó, no estilo É, é, tá. É uma é senhora linda, é no não cheiro. é Cheirosa. É. Toda, toda. Um amor. Então, por exemplo, peças tênis. Todas as idades... Todos Deus, um tênis. Todos os. gente. Todo conforto. mundo precisa Ai, ter um tênis branco tanto... no guarda-roupa. Tênis <risos> branco. Um tênis branco, sem, muito, sem muita estampa. E essas são peças assim que não tem erro. É. Se você tiver, ela combina com qualquer coisa. Um tênis branco combina com qualquer coisa. É muito difícil muito achar uma coisa que não combina. Com tênis branco. Com, com tênis, tênis branco. branco. E, e se você for ver hoje, Ana Lídia, né, Joelma, uhum. pretinha. todos nós aqui hoje. Nós poderíamos estar com estilos diferentes de sapato. Sim. Eu tenho um vestido desse da pretinho Eu tenho esse <risos> vestido Eu uso esse vestido assim, mas eu adoro usar ele como um tênis branco, branco. também. É, eu é. gosto muito é. de é. tênis. Eu uso muito tênis. Usa Por mais também. que, que eu, eu uso muito midi, basicamente todas as minhas roupas são midi, que eu gosto é, é e soltinho. E tênis, por mais que me achata um pouco, que eu fico, a parede está menor do que eu já sou, é, eu gosto muito, eu muito me sinto bem. muito confortável, é. porque é isso também, é a gente se bom. sentir confortável. Você é, é também. É né? Eu, né? Eu, eu também. Olha, eu, eu, eu consegui perceber uma diferença, vamos falar de né, cantando, uhum. quando eu estou de salto e quando eu estou de tênis. Ah, é verdade. É. Fala a verdade. O equilíbrio é outro. Depois é. que eu comecei. Ela usar tênis para cantar, parece que assim, a gente tem mais... Liberdade. liberdade. É verdade. eu falei, gente, eu vou ter que, vou ter que ir esse lado. <risos> abrir mão. Um tênis. É. tênis, ele pode ser fashion, chique, e ele tem uma característica que agrada todo mundo. For, for. Há um for. tempo atrás, quando começou né, esse, esses looks com tênis, eu acredito que algumas pessoas ficaram resistindo uhum, muito, e, uhum. de ver uma mulher usando um tênis com vestido. Com né? certeza. De, de querer, assim, é, te identificar como um outro tipo uhum, de... Uhum, de uhum, sabe? Assim, eu entendi. falo porque eu mesmo tive experiência de estar em alguns lugares, assim, de tênis, e que a pessoa, assim, ela já começou a a pensar que eu, eu era outro, outro, outra mente. Uhum. Porque parece que a gente está até mais jovem. É, é, é é é é é é é, eu já passei por algumas coisas assim. É, foi mas difícil é dar contra usar. Mas né? é. o que importa é o bem-estar. É. Né? Tudo que é muito novo é difícil as pessoas entenderem, né? É. Mas com, hoje em dia já é muito comum. As mas pessoas elas não usarem... se acostumaram, né? Não, com certeza. Ana Lídia, você acha que todos os nossos looks hoje? Caberia um tênis. Tranquilo. Todos. Todos. Todos. Eu inclusive sempre. É, ela é né? inclusive. É, é. <risos> Todos. Esse mesmo eu uso muito tênis. com tênis. E um coturno também, né? Coturno também pode. É. Eu, eu gosto bastante de um coturno. É porque, esse, na que eu gosto é porque as pessoas acham que o tênis não é elegante, mas tem, tem jeito sim de colocar é. um, um tênis e você ficar bem. Sabe? É. Você não. Porque as pessoas acham que ah, colocar um tênis vai ficar meio esportivo demais, né? E não, não é vai assim. Vai sair do social, vai sair do... Depende muito do modelo do tênis também, né? Porque uhum, se você é colocar claro. um tênis esportivo, vai automaticamente ficar esportivo. vai ficar é. esportivo. Mas se for um tênis branquinho, normal, Tá certinho. Um dia nós vamos fazer um programa, na né? Lídia vamos trazer vamos. vários looks, aí vamos acrescentar as peças, vamos. tirar, vamos fazer? É, vamos fazer, Perfeito, vamos nós fazer um é é eu acho que Isso. é interessante. É interessante, é. né, É, é. Quem tira as pessoas que... também, né? Vai ajudar muita é. gente. Não é verdade, né? eu acredito que vai Tem ter muitas, muitas perguntas aí nesse é. canal aí a respeito, é. muita <risos> gente, muitas <risos> dúvidas, <risos> né? E a gente, o que puder, tá ajudando Deve assim. Lá, a gente tá porque as mulheres de Deus merecem, é, né? é. É. Sim. Eu, eu queria que vocês contassem uma experiência, ou seja, eu contei uma que não foi, muito, não foi muito ruim, mas não foi muito boa. Eu tenho muitas experiências boas em relação à roupa, porque eu também sempre gostei de moda. Né? Hoje mesmo na viagem eu postei uma foto do programa, uma amiga minha de Belo Horizonte escreveu assim, amiga, quando se você não quiser todos esses vestidos maravilhosos, você pode me vender. É verdade. E tipo, né? É bom aquela... fazer um... é bom, né? De vez em quando eu vou fazer um básico. Eu né? entro na ah, fila. Mas são experiências que a gente vai é tendo. Né? É ela está gostando é de estilo. Não, não, é muito eu... bom. Eu tive uma experiência uma vez que eu estava no supermercado, tava entrando no supermercado assim, e não eu tava assim, tá com tava com você não tava? Tá. E eu estava assim, com um vestido igual esse que eu estou aqui hoje e a menina olhou assim foi nessa época da pandemia que a gente parava para passar álcool em gel uhum. no carrinho, né na, nas mãos tava. É, tomava banho de álcool em gel <risos> aí a menina olhou assim e falou assim, nossa moça Quanto tempo que eu não vejo uma mulher bem vestida. Eu falei assim, ah, obrigada. Falei assim com ela, mas depois eu fui refletir, né? Uhum. Esse bem vestida, às vezes, é, por estar assim, vestida simples, porque eu estava simples, com uma rasteirinha, mas eu estava elegante, né? Eu acho que ela quis dizer mais assim... Da descrição de você estar bonita, com uma roupa bonita esqueta, e uma roupa discreta. Esqueta. E nada, que o deixava aparecendo, é, né? Não, não tinha é. nada para chamar a atenção. É. Pessoas e é. chamava a atenção é. pela e beleza, já... é. pelo, pelo modo certo. É. Né? é isso. Então, assim, eu acho que isso ficou assim, sabe, na minha mente, assim. Eu falei, como é importante, né? o Espírito Santo de Deus realmente habitar é. em nós Sim, faz porque, diferente. nossa, a gente é espelho mesmo, é por onde a gente uhum. vai verdade. por onde é verdade. a gente passa e isso para mim foi assim nossa, foi tremendo ela falar isso, eu falei, Senhor, muito obrigado porque eu fui espelho é. para uma pessoa hoje Deus. Ana? Eu também tive uma, uma experiência parecida. Eu entrei numa loja e aí, mais pra, com a amiga, ela foi mais direta mesmo. Ela falou: Você é da Assembleia, né? Aí eu falei: ah, Sou da Assembleia. E eu fiquei muito feliz, porque não, eu, eu, eu não ideia. falei nada, a gente não precisa falar não nada. Precisa. E ela chegou: Você é da Assembleia? Eu falei: Sou da Assembleia. Aí ela já mostrou todos os vestidos, assim, do jeito que eu falei com ela, né? Gosto de vestido mais larguinho, nada muito apertado. E eu, fiquei, eu saí de lá muito feliz, eu falei, é bom, meu né? Deus, é muito, muito bom. bom, porque não é pela religião em si, não, não. é religiosidade, não, é porque, ah, você é da Assembleia. Te identificou. É. é, eu não precisei falar nada, eu não precisei falar, eu gosto de peça assim, assim, assim, tá, não precisei. Então, te identificou já, pelo, já. pelo seu estilo, Aham. né? E, Joel, eu sei que todas nós temos várias, mas conta uma rapidinho para nós. Meu Deus, são várias, <risos> tá. Então, vou ter que escolher. É. A experiência que muito me marcou, assim, foi quando eu comecei a saber o que era ter sede de Deus e querer fazer a vontade de Deus, até mesmo na, no, no, na questão de se vestir, né? E eu percebi que, por algumas situações, assim, algumas pessoas ficavam incomodadas com a forma que eu vestia, realmente. Né, foi um processo na minha vida Até chegar até aqui É um processo muito grande de Deus E quando eu comecei a entender Que Deus realmente fala com as pessoas E até então eu não acreditava Eu pedi para que Deus falasse comigo Se realmente é, as pessoas estivessem incomodadas Ao meu respeito, né, com a roupa que eu estava vestindo Que era para que Deus falasse comigo então Que eu só ia mudar se Ele falasse então, então é lógico que ele falou. E uhum. aí um certo dia eu estava me arrumando para ir para a igreja e coloquei a roupa, né? já estava adaptada com os looks assim. E quando eu, eu olhei no espelho, de início uhum. era assim, eu conversando comigo mesma, tira essa roupa porque essa não é roupa de você adorar o Senhor. E eu falava, gente, eu olhava para o espelho e dizia assim, gente, eu mesmo falando comigo. <risos> tá Isso não é o Espírito Santo, gente. Eu assim, mas é claro que é eu. Tira essa roupa, isso não é roupa de você adorar o Senhor. Aí eu fiz assim, quer ver que é eu mesma? Eu já estou pronta para ir para a igreja, já está na hora do culto começar. E eu vou ir até o meu esposo, que já está acostumado comigo, me conheceu, né? Uhum. Desde, já já sabe. E vou falar com ele, vamos a igreja, e tá ok meu look? Eu me lembro bem assim, meu Deus, foi tão lindo, foi uma experiência marcante para mim. Quando eu cheguei na cozinha, falei assim, tô pronta, vamos. Minha roupa tá boa, né? Eu, eu mesmo já confirmei uhum. assim, que tava ok. Ele foi e disse assim, dá tá uma viradinha, deixa eu ver. Aí eu falei, uai, nunca, né, desse jeito, e aí, tá ok. Ele foi e disse para mim assim, olha, eu vou esperar você trocar. Troca de roupa, porque isso não é roupa de você e adorar o Senhor. Hum, hum. Aí eu perguntei, você está falando sério? Sério? Ele falou assim, pode trocar, eu vou te esperar. Isso não é roupa de você e adorar o Senhor. É, então então é. assim foi, sabe, marcou Martão, muito a achei. minha vida. E hoje assim eu caminho desta maneira, ai, sabe? Por mais é, que a é gente certo. assim, ah, já tem experiência, já já sei como que é, mas o Espírito com é, Santo precisa é, falar com é, a é, gente. Amém, e Meninas, também, nós vamos também. voltar para falar mais. Nós não temos muito tempo e o assunto rei. É. Que Deus abençoe, que Deus abençoe todas vocês, mulheres de discernimento, sabedoria, traga muita paz, Amém. alegrias vindas do céu para o coração de vocês, né? E que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de todas vocês. Que são mulheres guerreiras, mulheres lindas, batalhadoras. E nós sabemos né, que nós somos únicas, nós somos singulares e nós somos todas meninas dos olhos de Deus. Hoje eu quero ler um texto com você que vai trazer um alerta para nós.